Boa noite pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na Band. Viva a alegria e o prazer de estar aqui novamente com você. Imagens do estádio Paulo Machado de Cavalho, Pacaembu. Nós temos 29 graus na capital paulista nessa noite. Grandes feras estarão em campo como Gabriel Jesus, Kaká. Tem 12 em cada time, Théo. São 12? É, os caras estão de sacanagem. Faz o recuo para o Felipe Garcia. O Felipe Garcia é aquele mesmo que era da base do Santos. Aí teve uma carreira meio tumultuada. Teve uma época que ficou seis meses sem jogar. Olha o Denilson, já fazendo a graça! Tiaguinho Safadão e Gustavo Lima. Pelo menos é afinado esse ataque, O Tiaguinho tá com qual? O Tiaguinho tá... tá com a 20, aqui na direita. Tiaguinho. vai se acertando. É uma festa, a gente vai se acertando. Vai subindo. Já vai embora o Gabriel Jesus. Vai sair o primeiro. Vai sair primeiro, olha o Gabriel, olha o Gabriel, olha o Gabriel, gol do Pedalada! Gabriel Jesus não perdeu tempo, com um minuto de jogo, ele recebe na frente do Lucas Lima, e encara o goleiro Felipe Garcia, limpa com facilidade e faz 1 a 0 Fernando Fernandes. Pois é, rapaz. Você sabe como foi essa história de 12 para cada lado? O time do Neymar colocou o Lucas Lima e não quis tirar. Aí o que aconteceu? Colocou o Gustavo Lima e não quis tirar. O Robinho falou, vou colocar um a mais. Eu só preciso descobrir quem foi. Deram um mole e quiseram fazer a linha burra. Tenta sair jogando, a bola colocada mais à frente. Esse é o Gustavo Lima. Domina o Kaká. Marcação forte com o Leonardo. Cacá já limpou a jogada, o torcedor gostou. Faz o toque pra quem? Pro Robinho. Levantou a cabeça o Robinho, faz uma graça, pedala Robinho. Pedala Robinho, bateu pra gol! Oh, essa bola passou perto. Caiu Felipe Garcia, essa bola passou perto. E o bacana da gente ver essas feras nesse jogo de hoje é exatamente porque são sempre jogadas trabalhadas no talento. Ainda mais o Robinho que tá em plena atividade, fez uma temporada maravilhosa pelo Atlético Mineiro, que até se esperava um pouco mais em termos coletivos, mas o Robinho foi artilheiro. Olha o Denilson. Vai safadão! Segura a bola o safadão! Avisa lá que chegou! Olha o safadão que faz! E que rolinha em hein? cima do Júnior Caixara, hein? Que isso! Jogador rapaz? do Schalke. Tem Joga uma caneta linda, rapaz. Avisa lá que eu cheguei! É pro Lucas Lima. Tem muita habilidade, Kaká. Olha o Kaká! Ele... As pernas do Elano Já fez o toque à frente Vai sair mais um gol Vai chegando o Robinho É sua Robinho É sua Robinho Gol É do pedalada Robinho Olha a jogada do Cacá O Robinho sai correndo aqui do outro lado Recebe e coloca para o fundo da rede 2 a 0 vai vencendo a equipe do Robinho com o Robinho fazendo o gol Fernando Fernandes Não tem essa de idade, tem essa de habilidade A jogada no Kaká foi sensacional O Robinho recebeu limpo, não teve trabalho Quem sabe faz, né, Theo? E o assistência do Luan Chico tipo, Garcia é, O Robinho reclamou muito de barriga Olha a tentativa de fora Encheu o pé o Nenê, hein? O Nenê do Vasco encheu o pé de fora, caiu Lauro, e essa bola passou, 2x0 para o Pedalada, é mais para o Nenê, viveu um bom ano, vem para a cobrança, gol Ousadia, e que golaço, uma cobrança no ângulo, Encerrou o Lauro, olhou, olhou e fez o um gol, ousadia. Agora a pedalada tem dois, ousadia tem um, Fernando Fernandes. Ah, só olhou, só viu a bola passar, só tentou tirar com os olhos. Aí não dá pra fazer mais nada, né, Theo? E ficou bonito. O Nenê, ano excepcional com o Vasco da Gama, tem muita gente querendo ele. Vamos só acompanhar essa descida, a bola colocada na frente pro Júnior Caissara ali tá o robinho pedindo Júnior Caixara limpou pode bater fez o toque atrás para a defesa do Felipe diga lá Fernando Fernandes já vem de novo Luan faz o toque atrás para o robinho pode sair mais um robinho bateu para defesa do Felipe Garcia tenta sair jogando lá do outro lado uma confusão danada nada ali dentro olha só Gabriel Gabrielzinho Filho do Vladimir Filho do Vladimir Fluminense, Grêmio, Inter O último time dele foi o Fort Lauderdale Strikes O Júlio Batista Essa bola não saiu não, hein Tá pedindo o Robinho O toque atrás Gol É do pedalada Lua você vê ele recebendo a bola do Gabriel Jesus, deu a opção, pegou de primeira para colocar no fundo da rede, pedalada tem três ousadia tem um Fernando Fernandes. Já tá virando confusão, mas tá jogando de bola, Vênus platinada, tá arrebentando o Lucas Lima, Kaká. Tentativa à frente o Falcão, ajeitou de cabeça o Falcão, vai chegando o Falcão, insistiu o Falcão! sal fazendo no gramado, ajeitou na cabeça, encarou a marcação no corpo e colocou no fundo da rede. Agora, petalada, tem três, ousadia tem dois. Quem faz a diferença sabe o que faz com a bola no pé. Falcão, pois é, rapaz. Ele é um cara, né, Theo? Faidade que tem. Não devia parar, né? Tá pensando, mas vai longe. Ele né? deu um leve tranco ali, né? No Amaral, <risos> aquela é a mãozinha esquerda dele, né? É contigo, Péu. Olha o Luan. Fez o toque atrás pro Robinho. A ligação do outro lado com o Gabriel, dominou o Gabriel, limpou o Gabriel, limpou o Gabriel e essa rindo um golaço Essa bola beijou o travessão. Ele vem, Neymar, muda, liga. Neymar. Aperta o play, Neymar. já Neymar. <risos> já tentou já tomou o primeiro tranco já ia aplicando um chapéu já tomou o tranco do Júlio Batista ó ó é um fusquinha num caminhão né deixou o paredão olha <risos> ó o ó que tá fazendo Neymar ó o que tá fazendo Neymar mais uma falta e o bragueto apita e no Amaral Amaral, não, ó. amaral. e levou a toque. ó Amaral hoje tá complicado, hein? Joga bonito, né? Joga como um príncipe realmente o Kaká. Robinho passou do outro lado o Gabriel. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora! Campeão brasileiro pelo Palmeiras Homem do City. Não, não, não, não. Agora, a tem quatro. Ousadia. Tem dois, Fernando Fernandes. Ele tá deitando daquele lado. É o um contra-ataque. Cacá armou velocidade. Quem diria? Fala que o Cacá já tá no fim de carreira. Pelo contrário, hein, Teo? Tá voando, hein? Joga bonito. Joga como realmente um príncipe, Chico Garcia. É aí. Joga de termo. Aperta o Playden, Aperta o Play Perdi o pênalti. O pênalti está marcado. O pênalti... Está marcada em cima do Neymar. Vamos analisar aqui de cima se foi pênalti, se não foi, hein? É com vocês, Chico Garcia e Marcelinho. Ah, foi, tem um toque ali, né, Marcelinho? Quando ele não vê, ele corta Você... pra dentro. Tem um toque tem na um, perna. É, um leve toque na perna de apoio dele, na perna esquerda. Ó. Correu, bateu. E com muita sorte Agora, Ousadia tem três, Pedalada tem quatro, Fernando Fernandes Pois é Tá abusando do talento, safadão Vai ter mais uma mudança Vai entrar Serginho, já jogou no Palmeiras estava no Ceará Já vem o Neymar, pedalando Partido para cima o Neymar, olha o que faz o Neymar E ganha um escanteio Imitando o Robinho ali <risos> Vamos ver agora então Vai entrar o, o Neilton ele tem que jogada. Neymar, partiu pra cima. Aperta o play, Neymar. Ajeitou. Bateu. A defesa do Lauro. Foi buscar a bola. Vai chamando lá do outro lado. Pra sair jogando mais uma vez a equipe ousadia com o Léo. Ih, deram espaço pro homem. Deram espaço pro homem. Já vai o Neymar. Já vai o Neymar. Já levou o Neymar. Bateu o Rede. O Leonardo pensou e quando foi, já era! E um foguetaço pra ficar tudo igual no Pacaembu! Ousadia tem 4, pedalada tem 4, Fernando Fernandes! Quando deixam ele engatar a terceira, a quarta, e é uma Mercedes, Theo! É de 0 a 100 em 3 segundos, ninguém pega, tem que ter motor! Ele soltou o pé, só viu a bola passar o Lauro, o moleque é demais, não tem jeito, é um dos melhores do mundo. E finaliza de esquerda, antes de finalizar, olhando o posicionamento do goleiro, é o craque. Vem de novo, fez o toque do Denilson, agora é sua Denilson, bateu pro gol, não... e... Deu para ouvir daqui, hein? Tirou do goleiro o Denilson, acertou a trave, não faz o gol, Denilson! Mas fez bem, tirou do goleiro, colocada... Quase, hein? Muito legal ter você aqui na Band curtindo com a gente. Ousadia, galera do Neymar, contra a pedalada a galera do Robinho. Neymar, vai embora de novo. Neymar, limpou de um lado, limpou de outro, encarou a marcação. Pedro para Neymar, para Neymar, ah, bateu para fora. Futebol amistoso é na Band Robinho, boa bola do Robinho, vai chegando o Luance, viu do outro lado o Gabriel. Toca a bola a equipe do Ousadia, estava perdendo, empatou, tenta virar, olha o Neymar que tenta fazer, olha o Neymar que tenta fazer, olha o Neymar que faz, gol é do Ousadia, Ney, Ney, Neymar para o fundo da rede, e olha o que faz o Neymar, com quem? Com quem? Amaralzinho! O Amaralzinho, ousadia tem 5, pedalada tem 4. Fernando Fernandes, tá pagando a conta. O tadinho, o coitado do Amaral, que sacanagem com ele. Olha lá, com a mão na cintura. Galera tá cansado. O Neymar também entrou a mil por hora. Vai chegando o Denilson, o Nenê. Nenê faz o toque atrás pro Neymar. Tem a opção do Arthur, tem a opção do Lucas Crispim. Tem a posse de bola o Neymar. Vem de novo a equipe Ousadia 5 a 4 Denilson na cara do gol, Denilson na cara. Naquela... Dia, Denilson, tentou uma vez, acertou a trave, dominou bonito, tirou do goleiro e faz a festa da galera. Diga lá, Fernando Fernandes. Tá vindo aqui. Ó. Fala, Denilson. Fala, meu brother. Essa é a Chico Garcia e o Marcelinho Carioca. É a chapada do Marcelinho Carioca. Mas tem um problema aí, Fernandinho. Acho que você vai ter que entrar daqui a pouco. O Denilson não vai aguentar os 90. Se ele tiver que representar a banda até o final, vai ter que rolar uma substituição. Balão de oxigênio pra ele. Theo, prepara a caneta aí. Três alterações. Marco Luke. Pera que tá aí, já! já, já! já, já! Porque de Novo. Verde Novo é pênalti. É pênalti em cima do Neymar. Pode dizer agora, Fernando Fernandes. Três alterações. O Marco Luque tá com o calção Alamazarope. Mazaropi. Número 1. Um. Vai entrar número 30. Alamazarope, hein? Tá bem, meu Luque? Bruno Aiello <risos> vai entrar com a 17. E vai entrar também, Fred, deixa eu ver o número aqui. Nicolas Reis com a Fred, 13. Fred, Marco Luque com a 30. Bruno Aiello oh, com a 17. E você oh, com o pênalti, Théo. Olha a cobrança. Jogada ensaiada. É dele. Neymar numa jogada ensaiada com o Dedê. Um pênalti trabalhado no talento, Fernando Fernandes. Pois é, agora já virou festa. Tava fácil pro time verde. Entrou o Neymar, mudou a história. Tá acontecendo as substituições aqui. Entrou o Júlio Batista. Agora entrou o Fred. Fred no lugar do Júlio Batista, o Luque voltou para o banco de reservas. Agora vão ver o Aiello, o lugar de quem vai entrar aqui, o Bruno Aiello, quem vai sair. O Amaral vai sair. Ah, tava na hora. Tava na hora, né? Judiado Olha o de Denilson de novo, o Bruno Aiello já picou. Vai embora o Denilson, já fez, o toque aperta capeta, Neymar. Subiu a bandeira, tá impedido. Só para deixar claro, o Fred é youtuber do Desimpedidos, faz um trabalho muito bacana na internet e sabe jogar bola, né? estava jogar a bola, o Fred já ficou com a 13. O Fernando falou agora há pouco, né? Depois que o Neymar entrou, o Pedalado tava saindo na frente e tal. Já, já passou a frente e já, já tá com uma distância significativa. O time do Neymar. Amaralzinho é Amaralzinho. Vem de novo. Vem de novo. É a equipe do Pedalado tem tempo que não faz gol. Tem tempo que não faz gol. Saiu a defesa. Tem sobra de bola com o Gabriel. Bateu pro gol explodiu na zaga. Já vamos chegando aos 45 minutos nesse primeiro tempo, uma grande festa, uma festa de craques de muito talento para você. Maca, público de primeira divisão, então. Um público de grandes jogos. Vem bola é ele de novo, Neymar, faz o um toque no meio. E o Bragueto termina o primeiro tempo. Olha ó, a galera, ó, curtiu. Você também está curtindo em todo o Brasil, que bacana ter você aqui na Band curtindo com a gente essa grande festa. Partiu, segundo tempo, ousadia e pedalada. Bem aberto, o Caio Castro pedindo essa bola. Já fez a ligação com o Neymar. Corre atrás da bola também o Marrone. Neymar, embatiu o ar o Neymar. Encarou o Neymar. Fez o toque! Gol! É dia, Nenê! Esse sabe o caminho da rede. Nenê é o oitavo gol e o contra-ataque foi puxado. Pelo nego do Borel ficar sozinho. Da tá, Caô fez o toque do Neymar. O toque no meio. Nenê faz mais um gol. pousadia, 8 a 4 agora, Fernando Fernando. Tá o, o goleiro. Quando cai no pé do jogador profissional, o cara sabe o que fazer, né? E ali o gol. Ali o gol. Sai mais um gol. Gol é da equipe do Pedalada. Ajuda aí quem é que fez o gol. Lulinha. O Lulinha. Lulinha. Lulinha colocando a bola no fundo da rede. Bom passe do Marco Luque, ó. Fez o toque. Lulinha. E o Massa acelerando com ele, hein, Théo? É, Felipe Massa tava por ali também, chamando o Denilson. Bem aberto, César. Menor. Denilson. Vai embora o Denilson. Segura a bola, Denilson. O Neymar vai passando, vai passando. O Nenê. O toque é pro Nenê. A tentativa é com o Neymar. A defesa do goleiro Lauro. Muda. Neymar, dominou o Neymar, partiu, fez o um toque atrás e o gol, beleza, Marrone para fazer o gol, agora o Ousadia tem 9, Pedalada tem cinco, Fernando Fernandes, olha só a comemoração, <risos> matador o Marrone, não dormiu na praça o Marrone, que bacana, que festa bonito. O, o Gustavinho teve que mandar o um WhatsApp, porque não dava <risos> tempo dele chegar para informar. Pegou um táxi de, de mandar por mensagem <risos> e o Marrone recebendo o passe de quem? O Neymar, Neymar que vai ficar gravado no DVD dele. Olha só o Marrone, cheio de Beleza, cheio de estilo. Marrone é muito verde em campo. Então. Acho que tem é mais verde do que amarelo. Olha o gol a partida para fora e ali vai marcar o que pênalti. Vai marcar pênalti. É pênalti para o pedalada. É o um lance para a gente ver de novo. Nossa, Felipe Massa, Felipe Massa. Vamos ver. Imagina uma boa largada. Vai para a bola. Correu, Massa bateu Mas não o Flavio está anulando, dizendo que houve invasão. Houve invasão. Ou seja, queimaram a largada. <risos> queimaram a largada. Boa. Vamos ver de novo, Felipe Massa. Vai para a bola, Felipe Massa correu, bateu. Del, de de novo. novo? De novo? Diga lá, Felipe. Diga lá, Fernando. André Luiz, entrou o Igor. O... Vai entrar, irão entrar o Lucas. Falam que é promessa esse moleque, ele é bom de bola. Vamos, vamos ver cobrança. se ele arrebenta. Vamos para a cobrança. Felipe Massa contra o Felipe Garcia, já dá mais informação. Vai para a bola Felipe Massa, vamos ver se agora entra. Agora entrou! Agora entrou! Felipe! faz um gol no Bacaembu e a festa dos dois times com Felipe Massa é bacana, a gente vê esse carinho com Felipe Massa, é um piloto de Fórmula 1, é um esportista que tem um carinho enorme em todo o Brasil principalmente para os companheiros ali a conversa dos sertanejos né? César Menotti e Marrone e vai embora o nego do Borel, olha o nego do Borel Ele limpou o nego do Borel <risos> deixou passar essa bola pro. Danilo. E olha que festa bacana Olha que festa bacana e você vendo tudo de novo O Paulinho fez gol Fernando Fernandes E a jogada começou com o garotinho aqui Com o pequenininho, com o Matheus Ele tocou com o Neymar O Neymar tocou com o Negro Ele ficou a bola pro Nego do Borel Que tocou e achou o pequenininho E o Pedrinho deitou e rolou rapaz, Foi com ele Você viu a galera saiu toda do banco pra comemorar Theo. Vai embora Tenta a recuperação mais o um toque pro Medina, pro Medina, bateu pro gol, Medina, tem sobra, bateu na bola para a defesa do goleiro Felipe Garcia, duas vezes. Foi o Felipe Nasser, hein? O Pedrinho Nenê, nenê, encarou o Nenê, limpou o nenê, segurou o nenê, levantou essa bola e o gol. jogada, truco André Acari, é gol do Ousadia, 11 para o Ousadia, 6 para o Pedalado, uma grande jogada do Denê. Essa quinta-feira de muito talento, de grandes jogadas e vai chegando de novo, olha o Massa, olha o Massa, impedido Massa. Impedido, queimou a largada de novo Felipe Massa Não passou na vistoria técnica Felipe Massa Estava impedido, por isso não valeu cara quando é muito rápido né Neymar ou Nenê Vai pra bola Neymar, correu, bateu Apertou o play gol! o fundo da rede, faz mais um faz o décimo segundo do Ousadia, Ousadia tem 12 6 para o pedalada Fernando Fernandes treinamento Teo, pudemos acompanhar de perto isso na seleção olímpica ao longo do trabalho da seleção brasileira principal com o Tite Toda vez que a seleção brasileira está em campo treinando, Neymar sempre trabalha esse fundamento. Deve ser assim também no Barcelona. Está aí o resultado. É, e existe o, o cobrador, o batedor de falta e o especialista, né? Isso aí. Olha a batida e o gol! Ele! Robinho colocando no fundo da rede. Agora 12 a 7. Robinho faz mais um gol para o Pedalada. Diminui 12 a 7 quando temos praticamente 36 minutos no segundo tempo, Fernando. Tava morto o Robinho, tava sumido. Quando tem mais uma mudança, sai o Fernando Pires, entra o Branquinha, que também é cantor. Toque minha ah, lá. Fez o gol, ganhou moral, é, né? E todo mundo nas redes sociais aqui falando: Ó, Pedrinho, melhor jogador em campo. Olha o Robinho, olha o Robinho, olha o Robinho, olha o Robinho. Sim. Sobrou pro Massa! Fez! pro fundo da rede esperto, já vinha com velocidade ó. o Robinho tentou uma jogada um drible de corpo, ó. tocou na bola o Felipe Garcia e o Felipe Massa põe no fundo da rede, Chico Garcia Marcelinho o Robinho tentou dar aquele drible do Pelé contra o Uruguai na Copa de 70 né, sem tocar na bola, meia lua, drible da vaca no, no Felipe mas o Felipe conseguiu chegar nela e aí o Massa chegou para conferir Massa Winderson Neymar, vem pelo meio Neymar, já fez o toque o Neymar, vai sair mais um... Matheus, gol é do ousadia, o garoto Matheus recebendo do Neymar, com categoria, colocando no fundo da rede, Fernando Fernandes. Pois é, estão dizendo que esse moleque é promessa. O Neymar surgiu num jogo como esse, um jogo de festa amistosa, mais de 10 anos atrás. Agora surge um garotinho na mesma idade que brilhou o Neymar, quem sabe no futuro, daqui uma década. Vamos ver, Teo. É, o Serginho agora entregou um gol para a equipe do Pedalada. Serginho entregando um gol pro Marco Aurélio. Marco Aurélio, o Robinho brigou com ele, não queria, enfim do Festa, abraçou ali o ex-lateral. Caio Castro, Marco Luque vai terminar o jogo aqui no Pacaembu e a galera de pé de pé, curtindo realmente este grande jogo, ousadia e pedalada. A pita a Regiudênia, final do jogo, 13 para a ousadia, 9 para a pedalada, 13 a 9 para os amigos do Neymar. Uma grande festa aqui no Pacaembu.